do antigo IAPETEC, antes da unificação dos IAPs, dos Institutos de Aposentadoria e, pensão, e Pensões, ele uh, lançou minha mãe no lugar dele. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu fui fazer pedagogia e minha mãe, eu sempre uh, gostei muito de estudar, e minha mãe falou não. João, meu pai chamava João Inácio de Souza, Joãozinho do Instituto, até uma não pode ir política, ela é muito jovem, ela está entrando na faculdade agora. Aí meu pai, bom, então é você. E minha mãe é, fazia, tinha uma frase espetacular, ela dizia que o que ela ia abraçar a partir daquele momento era um dever conjugal de respeito à, à política, mas de respeito, principalmente a filha dela, eu. A mãe funda o MDB, minha mãe era Hilda Augusto de Souza, ela fundou o MDB de Santos, vira secretária do MDB, vira vereadora, mas meu pai morre antes dela completar o mandato. Lamentavelmente. Esse ano era o ano de 68, um ano é, icônico no mundo, com as passeatas dos estudantes na França e tudo mais, a influência de Sartre, dos intelectuais, e tudo aquilo que nós sabemos. Bom, a partir disso, pai vereador, golpe de 64, Santos sofreu um segundo golpe militar, que foi, quando ele foi considerado zona de segurança, como Cubatão, a gente sabia que era por causa da força dos sindicatos, Cubatão, os petroleiros, há uma refinaria lá, refinaria Presidente Bernardes e Santos por causa do, dos sindicatos do Porto. Então as duas cidades foram consideradas em 69, em 1969 área de segurança, nós sofremos um segundo golpe militar. Nisso, já havia uma renovação de vereadores, minha mãe já está nessa segunda leva, e eu, mais uma vez, sabendo que política não era algo para mim. Seu Joãozinho, meu pai morre em 1971, eu continuo minha vida de professora, formada em pedagogia, fiz direito depois, e mais ou menos 4, 5 anos atrás fiz mestrado em saúde coletiva, porém voltando lá atrás o que que acontece? Acontece que eu fico dando, lecionando no antigo ginásio e colegial, agora o uh, uh, ensino médio particularmente o que acontece? então? Chegamos em 1979 e o governo baixa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 entrosado e com base para cuidar de um partido formalmente registrado. Então, eu digo aí como foi a minha vida, meus estudos, me casei, me separei, me divorciei, foi, faz tanto tempo que era de esquite, teve que mudar para divórcio e, posteriormente, a gente fundou o PT em nível nacional e também, é quase concomitantemente, o PT em nível local em Santos. Eu acho que essa história ela é importante no caso de Santos é porque remete ao momento de poder das mulheres extremamente diferenciado porque nós tínhamos uma situação absolutamente diferenciada na nossa região e a gente precisava mostrar isso para o conjunto das forças políticas do país. Bom, pessoalmente eu comecei uma carreira política, não tinha jeito. 1979, anistia. 1980, fevereiro, nós fazemos o PT começar a existir. O PT de Santos acompanha. Dois anos depois, eu viro vereadora em Santos. Mas ainda com um apelo a minha mãe, mas muito mais ao meu pai, não tinha jeito, filha do Joãozinho de Instituto, era assim, depois isso ficou na história. Em 82, viro vereadora, foi um mandato atípico, porque Santos estava uh, tentando recuperar a, o seu direito a voto de, de prefeito, que nós tínhamos sido cassados nesse, nesse, nesse intento, e aí o que acontece? As diretas começam a se misturar com a luta pela autonomia de Santos. E o que acontece? Em 1984, a gente consegue trazer a autonomia de Santos e um ano depois a gente tem as diretas. Como havia um interregno, nós tivemos um mandato de vereador de seis anos, que ia de 82 a 88, mas a vida Sabe, a arte do encontro, né? Embora já tanto desencontro pela vida, a gente sabe disso, a gente teve que fazer uma mudança de planos porque eu seria guindada a outras situações. Antes de fazer um rol dos mandatos que a vida me permitiu ter, eu quero fazer algumas observações da minha entrada na política. Por ser professora, eu me filiei à POSP, Associação dos Professores da, da, do Estado de São Paulo, minha militância começou lá e de lá para ir para a visão da Anistia e para um partido político foi um passo. E isto vai se uh, ratificar e se traduzir nas minhas experiências com mandatos eleitos. Então, em 1980, o PT é fundado em fevereiro, em 1982, eu e outros companheiros no Brasil inteiro tivemos o mandato de vereador em Santos. Vereador, no meu caso, em Santos. Ele era de seis anos por causa de fazer a, a, a relação temporal com a questão da conquista da autonomia de Santos, que tinha sofrido um segundo golpe militar em 1969. E o que ocorre? Eu acabo não fazendo seis anos, que foi a correção que Santos teve, o um mandato de, 82, de 1982 a 1988, eu tenho um interregno nessa situação. De 82 a 86, que seria um mandato dito normal, a maioria do Brasil foi assim, não nos, nos lugares que tinham sido zona de segurança e tinham uh, conquistado a autonomia de novo. Em 86, eu me candidato a deputada estadual, sempre pelo PT, e sou eleita. Em 88, dois anos depois, eu me torno prefeita de Santos, porque a gente fez, a gente já vinha numa série de tentativas, algumas para colocar o nosso discurso dentro do tabuleiro político, mas em 88 a gente, num susto, foram menos de mil votos de diferença, 900 e alguma coisa. Há ah, controvérsias, dizem que era voto escrito, né que houve algumas é, travessuras a respeito disso, mas nós ganhamos a eleição em 88 em um momento em que a nova constituição brasileira está sendo redigida, promulgada, sancionada e o Brasil não seria o mesmo a partir daí. Um momento importante quando a gente começa a prefeitura, que no meu caso não tinha reeleição, eu fiquei na prefeitura de 88 a 92 e fizemos sucessor, que foi o ex-prefeito Davi Capistrano, da Costa Filho, mais conhecido como Davi Capistrano, que tinha sido secretário de saúde do governo que levava meu nome. Então, é, a partir daí, meus rumos na política e dentro do PT já estavam mais ou menos traçados, porque dentro do aparelho partidário eu me torno presidente estadual, em 93, em 94 eu me torno deputada federal, tive três mandatos de deputada federal e uma suplência, não é? E aí termino esta fase da minha vida em 2006. Nesse momento, então, vereadora, deputada estadual, deputada federal, no meio prefeita e cada vez que nós não alçávamos a partir daí uma outra candidatura, eu voltava para a vereança e nesse momento estou no meu terceiro mandato como vereadora, esparsos no tempo, como também de deputada, esparsos no tempo e de deputada federal, que foram três seguidos e uma suplência. Então... Eu acho que agora o coroamento do estudo é poder informar o meu partido e as pessoas que têm o interesse daquilo que nós temos feito nas últimas quatro décadas. E é claro, com a prisão do Lula, com a soltura do Lula, com os movimentos sociais, com a bravura do MST, com o surgimento de outras lideranças da esquerda e nós, com certeza, sempre na retaguarda. Porque pode gostar ou não gostar do PT. Mas não se pode viver sem o PT nesse país. Não tem jeito. Então, Como você teve muitos mandatos, teve, é, é, acho que seria é interessante, talvez, até uma coisa mais, uh, mais sintética, digamos assim, você destacar um pouco o que você de fato. E até para achar que são é a prefeitura para um segundo momento, né, Mas em termos assim, por exemplo, os uh, mandatos parlamentares. Né, você é professora, você tem.. Né, todo mundo tem o seu perfil mais específico, né? Dizer, quais são a, o que você destacaria em termos das frentes, em que você atuou, das iniciativas que você participou mais dentro dos mandatos parlamentares? Queria né? então indicar um pouco mais da prefeitura. Querido? Na verdade, eu sempre tive uma preocupação de ter uma ação na vida política que eu tinha tido na vida social e na minha vida profissional, como professora, como mulher. e e também com as condições geográficas e o perfil da cidade de Santos e, claro, aquilo que meus pais que apresentaram para mim e incutiram no meu caráter e na minha formação. Então, nos mandatos, em todos eles, eu sempre estive nas lutas da educação, nas lutas do meio ambiente e nas lutas da cidadania como um todo. E é claro que no setor da saúde eu sempre opinei, embora por muitas vezes eu tivesse que deixar o espaço para quem ou era médico nos quadros partidários que tinham sido eleitos ou tinha uma ação dentro da questão da saúde, porque Santos quando eu fui prefeita ficou conhecida pela excelência da, da questão da, da saúde pública e a gente vai falar disso mais adiante. Eu acho que alguns projetos eles é, é, acabam tomando vulto. Eu acho que um projeto, que foi o meu primeiro projeto, foi um pouco continuar a lei Afonso Arinos, punindo-se a pessoa que xingar a outra com racismo. Veja, isso é tão forte que ainda estamos fazendo essa luta veemente no nosso país, com muitas forças hoje, e principalmente com a ação da mulher negra, nessa situação. Então a primeira lei que foi feita foi essa, que eu acho que tenho que colocar como importante. Outra, ela foi prosaica, mas ela foi importante, foi quando a gente colocou José Bonifácio de Andrade Silva, santista de nascimento, patrono da independência, cuidador de Dom Pedro, não, não tinha outro jeito, ele não estava no, herói da, no livro dos heróis da pátria e nós fizemos com que ele estivesse para ele se tornar então um vulto reconhecido nacionalmente. E em Santos a gente tem o dia 13 de junho, que é o dia do nascimento dele, como uma data importante. Por ser vulto, quando eu fui deputado estadual, eu fiz a lei para patrocinar essa questão um ponto de vista de leis que foram casadas. Porém, há uma lei, vou falar aquelas que eu acho que são mais importantes, que eu acredito, ela não é uma lei, mas ela é uma proposta de, de ação do Ministério da Saúde. Quando chegamos em Santos, para a prefeitura, a AIDS era... O grande dado negativo da cidade. Eu tenho dúvidas até hoje se outras cidades portuárias, como o Rio de Janeiro, não tinham um índice maior. De qualquer maneira, as pessoas estavam morrendo, nós não sabíamos o que era a tal da cida. nós nos debruçamos sobre isso e, a partir daí, e também da questão da... nós fizemos uma intervenção muito enérgica num hospício local, chamada Casa de Saúde Anchieta, que foi a mola propulsora na saúde para que nós tivéssemos a lei nacional de uma nova maneira de ver a questão da saúde mental. A gente, com a parte prática, a gente acabou dando subsídios para que houvesse uma lei do antimanicomial que ela está ela está em perigo hoje com as novas a nova visão conservadora e absolutamente retrógrada que o Brasil tem agora a partir a partir do governo federal e nós fazemos essa luta por causa disso num dos meus mandatos para de deputada federal eu fiz um projeto que obrigava os, os uh, consultórios públicos na minha cidade chamava-se policlínica que era o um modelo cubano que nós trouxemos para Santos o um grande consultório para as quatro especialidades, né? A clínica geral, cardiologia, gineco, obstetrícia e pediatria. Essas quatro são os consultórios básicos, elas acabaram sendo altamente influenciadas, e eu propus que essas unidades, que na maioria das cidades brasileiras chamam-se unidades básicas de saúde, as UBS, em Santos elas continuam se chamando até hoje policlínicas, policlínicas, é, a gente fez o quê? A obrigação dos exames de prevenção ao câncer de próstata. E foi um escândalo, por eu ser mulher e por eu propor aquilo, eu sofri todo tipo de gracejo, piadas de péssimo gosto, só que aquela iniciativa para trazer os exames costumeiros, PSA, o toque retal e principalmente o cuidado para que o homem tivesse essa condição de percepção a partir dos entes públicos, isso acabou sendo o início da proposta de um setor da saúde do homem no Ministério da Saúde. Eu penso que essas três questões, de, das mais diferentes matizes, elas estão uh, no centro daquilo que eu fiz. E, claro, as votações do Fundeb, as votações na educação, as discussões particularmente com crianças e adolescentes e sobre crianças e adolescentes, uh, que eu participei com senadoras e deputadas federais nesse perfil, eu acho que isso acabou dando o tom do meu mandato, o mandato feminista, mas com uma forte incisão na questão da cidadania a partir da visão da mulher, com o pertencimento a essa visão das injustiças que também são feitas sobre o homem, a questão da saúde, a questão educacional e a cidadania como um todo. Claro, que por eu ser, eu sou formada em piano, poucas pessoas sabem, mas a cultura para mim, eu que sou fã de cinema, adoro cinema, eu penso que a minha ação mais forte, a revolucionária mesmo, é na cultura. Eu fiz um resumo das políticas uh, do campo social, digamos assim. Mas há políticas que têm um corte forte na economia que são relativas ao porto, as questões portuárias e ao pré -sal. Primeiro, Santos é o maior porto da América Latina, isso não é pouca coisa. Em números redondos, 30% do PIB, do produto interno bruto, passam pelo Porto Santista. Ao lado disso, e a gente Todas as lutas dos trabalhadores, da relação com os terminais, da, do aprofundamento dessa, dessa defesa. É, é bom lembrar que em 1991 houve uma greve fantástica que começou em Santos, mas irradiou-se pelo Brasil inteiro porque o então governo Collor pôs na rua 5.372 trabalhadores numa penada só num fim de semana. Eu, então prefeito usei dos meus, da minha capacidade política e também da autoridade que me tinham dado e começamos a alavancar. A partir dos trabalhadores, dos portuários, dos portuários de terra, dos portuários de dentro do navio, que tem diferenças, nós começamos a fazer uma movimentação e, a partir dos trabalhadores, nós paramos a cidade e trouxemos o Fórum da Cidade, que era um coletivo que trabalhava junto com a prefeitura, junto com a prefeita, para trazer visões da sociedade organizada. Quem? Procuradores, juízes aposentados, senhoras da benemerência, universidades. E este conjunto da sociedade civil abraçou a ideia, o comércio fechou as portas muito difícil isso acontecer. Nós fizemos uma greve, eu fui para para Brasília, o interlocutor da, dessa situação foi o então deputado Aloysio Mercadante, que é Santista de Nascimento, e nós acabamos fazendo o quê? Chegando ao Jarbas Passarinho, que era o ministro da Justiça, e conseguimos demover, com o sindicalismo do Brasil inteiro, e deputados nossos e senadores, a gente conseguiu rever essa situação. Quando eu voltei para Santos, nesta, no dia 28 de fevereiro, era essa data, de 1921 nós tivemos o Jarvis Assarinho, ministro, telefona pessoalmente para mim e diz o presidente levantou a, a ordem, então agora a senhora pode tirar a ordem de calamidade pública. eu Falei, não ministro, ela vai ficar... Até tudo for, até esses 5.372 trabalhadores serem recuperados uh, nos seus trabalhos. E assim foi. Eu penso que foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Ver aqueles portuários voltarem para o serviço na CODESP, que é a Companhia Docas do Estado de São Paulo, com a mão no peito cantando o hino nacional. E um deles falou assim para mim, então, essa aqui é a Sofia uma criança de um ano e meio tal, ela vai saber um dia que foi esta luta, esta nossa luta, que vai fazer que ela possa viver com dignidade. Esse homem falou isso para mim. Não sei o nome dele, com certeza são 30 anos praticamente, mas isso são coisas que não se apagam. Ao lado da questão portuária, eu coloquei um exemplo forte, né? tem a questão do pré -sal. Nós lutamos com Niterói para trazer a unidade de negócios da Baixada Santista. Porque nós sabíamos que Santos tinha na bacia subaquática a maior possibilidade da extração do, do pré-sal. Nós sabíamos que nós tínhamos interlocutores ah, ah, diferenciados dentro da Petrobras. E eu estava na época fazendo uma campanha para... Ah, eu já não era mais prefeita, mas eu estava fazendo uma campanha, eu, já era, eu era deputada federal e estava fazendo uma campanha para a prefeitura. E tive a ousadia de dizer, num dos meus spots de publicidade, olha aqui, exatamente 240 quilômetros para dentro do mar, nós temos a bacia de Santos que tem, o pre... não era pressão, sal eu falava petróleo na época, né? E você não tem ideia como eu fui injuriada. Que eu queria trazer petróleo para as torres e para as estátuas das Praças de Santos, para os coqueiros da Orla da Praia. E outras graças que, claro, misturavam com a minha condição feminina, não esqueça que. Há 30 anos atrás, que ainda é difícil hoje a ação da mulher no mundo, particularmente na política, imagina nessa época. E nós acabamos fazendo esta luta do pré-sal, com todas as injúrias, a unidade de negócios veio para Santos e hoje nós temos uma unidade básica sobre essa situação e que é uma unidade de resistência, a Petrobras dando lucro, diferentemente do que se falava, e nós sabemos hoje que tudo que foi urdido em relação ao nosso petróleo é justamente para fazer uma derrubada política dos nossos líderes, particularmente do Lula e, e impeachment da Dilma. E eu acho que isso é bom nós colocarmos, porque eu, particularmente, nos meus mandatos, eu traba trabalho e trabalhei nas questões sociais, mas a questão do porto, e a questão do pré-sal, elas são indissolúveis da minha trajetória política. Não esqueça que meu pai não esqueça que meu pai era um estivador. E meu avô, pai dele também. Ah, também. Ah, é a família. Eu só não sou porque ainda não tenho mulher. Sim. Bom, Santos tem uma Junto com essa tradição do povo, tem uma tradição de esquerda longa também, né, que você, no certo é sentido, re retomaram, reativaram. Né? Você falou do, seu pai, do trabalho trabalhista, isso também é um lugar onde o próprio Partido Comunista chegou a ser mais forte que outras partes do país. Né? Sim. Mas o Diogo um, mencionou, João, um pouco também, que na sua formação tem uma relação com a, a esquerda católica. Né? Você teve né? isso. Qual foi exatamente a sua visão? Bom, assim. É... Santos, primeiro vamos falar da cidade. Santos teve um partido comunista brasileiro, um PCB, muito forte. E os outros partidos, progressistas, chamemos assim, ou de esquerda, e o PTB, poderia, do rango, claro, poderia ser chamado a época progressista, ele acabava sendo zona de influência do partidão, do PCB. E havia dos sindicalistas da época... É, os do porto, do petróleo, uma visão extremamente forte sobre esta questão e a formação de quadros do sindicalismo. E foi formatado um fórum chamado Fórum Sindical de Debates, particularmente formado por petroleiros da época, a defesa do petróleo é nosso, um brado muito forte que tem que existir até hoje sempre, porque o petróleo é nosso e nós tínhamos à época também os trabalhadores e sindicalistas do Porto. Esse conjunto formou, formatou o Fórum Social de Debates que acabar esse Fórum acabou sendo a retaguarda de muita visão social da época. Então esta visão me influenciou através do meu pai, mas também através da ação que a cidade tinha, a influência desses sindicatos. Hoje a cidade é muito diferente a uma classe média emergente. Há muitos fatores, mas especialmente a especulação imobiliária, que afasta os trabalhadores da cidade, põe que eles vão para outras cidades de aporte menor, economicamente falando, e hoje nós temos uma diferença. Mas eu, em relação ao, ao, ao perfil da cidade economicamente falando, e politicamente também. Mas voltando, quando a gente vai fazer o PT, e eu estou falando influências da minha vida, eu venho da PESP, uma luta sindical, de um trabalhador que não é braçal, mas que é um trabalhador de giz da época, que é ser professor, ser professora, mas eu venho dos movimentos da Igreja Católica. Eu fiz a faculdade Unisantos, que é a PUC de Santos a Católica de Santos. Eu fiz a pedagogia, eu fiz o direito e eu fiz a saúde coletiva, todas na mesma universidade. Meus filhos também são, estudaram na mesma universidade. Bom, o que acontece? Eu fui, uma sigla que os mais antigos vão lembrar, Jeque, Joque, Juque, Juventude Estudantil Católica, Juventude Operária Católica, Juventude Universitária universidade Católica. Eu fui de Jeque, e eu fui de Juque. E, e, e também na universidade, eu fazendo pedagogia, eu sofri a influência do CPC, que era os centros Populares de Cultura, todas essas ações provenientes do Partidão, do Partido Comunista, que impregnava todo o nosso universo. Através da Igreja Católica, eu acabo sendo influenciado e vou para a política como um dos três blocos formadores do PT. Os sindicalistas, os intelectuais, a Igreja Católica. Eu acho que basicamente a gente pode falar isso. E eu, de alguma maneira, eu tinha as três condições: meu pai, sindicalista, eu, da Igreja Católica, e uma, se não uma intelectual, mas uma, uma tratativa, uma tentativa de ser intelectual. Como o PT foi formado com essas três forças, eu penso que esta influência não podemos esquecer que era uma época pós-Puebla, uma ação vigorosa das encíclicas católicas e que influenciaram todo o nosso movimento. Não podemos esquecer de Dom Pedro Casal no centro do Brasil, na... e todos os outros padres, bispos que influenciaram a nossa formação. E hoje o Papa Francisco, que é uma expressão né, dessa dessa situação. Eu penso que esta formatação do PT é a formatação que eu tenho na minha trajetória. Eu sou assim. Então, eu só podia me coadunar com o PT, mesmo numa época em que não era comum e nem viável as mulheres chegarem a esse espaço político. Não esquecer que, em 1988, eu sou eleito em Santos. Luiz Arondina era eleito em São Paulo. Então, é, com aquele movimentação que aconteceu em volta redonda, não é? Com na, na, na, quando operários foram mortos, né? E na, na, na Uzi Minas E esse, essas mortes acabaram influenciando, em quatro, cinco dias, todo o resultado desta desta eleição, o que acabou acontecendo em vários lugares, mas especialmente em São Paulo e em Santos, com duas mulheres. Eu acho que eu tinha que fazer essa ressalva. Voltando para a questão da prefeitura, você mencionou já a saúde e esse movimento também em defesa dos né mas a experiência, você tem uma graça, a experiência no ex o executivo tem um outro ritmo, uma outra dimensão. E outro poder. É outro poder. É, imagina que até você sendo de Santos, com toda essa trajetória da sua família anterior, você fez uma coisa muito impactante é, governar a cidade. Né? E o Perfeite também era uma modalidade muito grande, era a primeira experiência de poder executivo o Perfeite do Período, né? fora umas poucas perfeituras menores, que ele ganha ali em 82 e 85, né? mas em 88 foi essa onda né? que você estava mencionando agora, e... E na prefeitura você tem que lidar com as demandas e as políticas de várias áreas. Né? Então, o que mais que você destacaria assim, da experiência do, da prefeitura? Bom, a prefeitura é outro mundo, né? Quem uma vez vai para o executivo tem dificuldade de voltar para o legislativo, não que não tenha importância, mas são situações diferentes. No legislativo você discute, mas você não chega a uma realização concreta. Aquilo que se discute pode se tornar uma lei, que tem um tempo para virar realidade e ser realmente uh, uh, concretizada através de uma prática. Eu penso que na prefeitura, algum um destaque importante foi feito para a saúde. E nós tínhamos uma equipe de saúde que era liderada pelo doutor Davi Capistrano, que lamentavelmente já se foi, e nós tivemos alguns atos inéditos. Um deles, com certeza, foi a luta contra a AIDS. Nós somos a primeira cidade no mundo, não é uma força de expressão, a lutar contra a AIDS com resultados favoráveis. Eu mandei carta para Elizabeth Taylor porque ela fazia uma luta por causa do Rock Hudson, que era amigo dele dela e que tinha que se tornou positivo. E a gente também começou a contatar todos aqueles, tipo a Lucélia Santos, que fazia um projeto chamado Nomes. A gente costurava bandeirinhas com, com o nome da família de pessoas que já tinham ido embora, através de suas famílias, para fazer grandes quilts, grandes bandeiras, para fazer esta essa tomada de consciência. E a luta em relação à AIDS ela foi importantíssima. Até que migramos, eu já era deputada federal, o Davi Capistano já era prefeito e nós conseguimos, com o Adib Jatene, a primeira oferta do coquetel antirretroviral através do Ministério uh, da, da, da, da Saúde. Isso foi absolutamente revolucionário. Isso, isso já ficou no tempo, mas como está, as, as, as, as uh, doenças sexualmente transmissíveis estão voltando a todos, especialmente sífilis. Nós temos que chamar a atenção porque nós podemos debelar a situação desde que não tenhamos medo. Então, da AIDS, talvez tenha mais coisas, mas é importante que a gente faça este recorte. Até porque as pessoas que estavam no comando da AIDS, no combate à AIDS, doutor Fábio Mesquita, eles acabaram indo para o Ministério da Saúde na época do Lula e da Dilma para serem pessoas coordenadoras de setores. E você é uma professora, né, que foi a questão da educação. Né? Na prefeitura. Bom, an aí, a gente... tá. Antes de falar da educação, nós temos que falar da questão da saúde mental. Havia uma situação, em Santos uh, existia um lugar chamado Casa de Saúde Anchieta. Esse lugar, onde cabia mais ou menos 240, 250 pessoas, tinha 600 as pessoas não tinham roupa para dormir, dormiam no chão, não tinham comida, tinha um psiquiatra para todos eles, não tinha staff de retaguarda, não tinha nenhum tipo de possibilidade de ação é, restauradora é, através do lúdico, nada disso. E como eu vinha de uma intervenção na companhia de transportes, local que era privada, isso eu respondi 11 anos de ameaças, acabamos ganhando em nível federal, porque o empresário alegou lucro cessante e nós arguímos que ele falsificava as planilhas para poder aumentar as passagens, as tarifas. O que aconteceu? Nós fizemos a intervenção. Então eu vinha dessa experiência, foi muito dura, teve lockout na cidade, o empresário tirou os ônibus, enfim. Foi muito pesada, mas muito interessante, porque a gente conseguiu trazer um transporte público de qualidade e a Companhia Santista de Transporte Coletivo, CSTC, em São Paulo era CMTC, Companhia Municipal. Em Santos era CSTCUS Santista, companhia santista de transporte coletivo. A gente conseguiu fazer com que ela fosse a terceira mais exitosa do Brasil. Então foi algo positivo, mas demorou para acontecer. E eu sofrendo essa influência tão pesada, eu tive dúvidas de fazer intervenção na casa de saúde Anchieta, que era privada. Só que houve a morte por esganamento de uma das pessoas, um rapaz de 21 anos. Um rapaz de 21 esganou um rapaz de 21. Eles estavam presos numa cela de castigo, onde nos, comendo e defecando em latões de óleo de 60 litros, as pessoas sabem que é esse latão, eles fizeram, tive, houve esse acontecimento, então não teve jeito. Nós tivemos que fazer essa intervenção, foi uma intervenção duríssima, Duríssima, porque havia pessoas com extrema vulnerabilidade dentro desse hospício, mas nós demos todo o subsídio para a gente poder fazer uma revolução na saúde mental. Assim foi, e a partir desta época, nós tivemos um quadro de pessoas interagindo com os pacientes, porque para mim, quem estava na condição de enfermeiro estava tão cronificado quantas pessoas estavam lá dentro porque não havia nenhum tipo de oxigênio para as pessoas poderem se postar em função de uma situação como essa. E aí, o que, que acontece? Nós fizemos várias atividades e uma delas chamou-se Projeto Tantan. E eu, que tinha alugado na condição de prefeita, tempo numa rádio, rádio Tantan, meia hora por dia, com dois rapazes jovens que gostavam do rock, que gostavam de, de música mais agitada, eu passei por um teste. Quando eu cheguei para dar minha entrevista na rádio Tantã, um deles perguntou assim, teste, por que se chama Tantã? E aí eu rapidamente fiz Jesus, Tantã, não pode ser que é Tantã, Tantã, Fiz, me, me deu uma luz e eu fiz Tantã. Comunicação, acertou, é uma das nossas, pode ser entrevistada. Nós somos os locutores da Rádio Tantan e você já está agora na nossa tribo. Falar alguma coisa desse tipo. Eu me senti muito pertencente, pertencente àquele grupo. E a Rádio Tantan depois evoluiu, ela existe até hoje, ela trata de pessoas com um grande vulnerabilidade, jovens, adolescentes autistas, com necessidades dramáticas do campo de vista da mobilidade outras situações assim. E o, o Tantan foi tão importante que deu no New York Times. Então, quando o projeto Tantan saiu no New York Times, eu falei, pronto, essa, essa tarefa nós já cumprimos. Estou falando isso porque esta ação da saúde mental, para mim, ela é essencial. No governo. Um governo que não cuida da saúde mental do seu povo está tão adoecido quanto. E se você não tem esta visão da capacidade de você interagir, de perceber que a loucura é uma possibilidade que todos temos a cada momento da nossa vida, se um governante não entender isso vai ser difícil a gente continuar. Então, eu acho que a AIDS, a saúde mental, as policlínicas, uma para cada 20 mil pessoas é uma determinação da Organização Mundial de Saúde, aí ao lado dessa situação, a cultura que foi, Fantástica, é, além das tradicionais ações como corpo de balé, a gente tinha dança de rua, naquela época era revolucionário. Ah, as ações que nós fazíamos, trazendo a periferia para o conjunto das atividades, para ouvir música, para aprender violão, para aprender som e por aí vai. Na cultura, nós tivemos uma ação impecável. Vou dar alguns exemplos. A gibiteca, numa época que nem se falava, né? na geração de Gibi, a Pinacoteca, um antigo casarão, último casarão do baronato do café na Orla Praia, que nós recuperamos com os próprios funcionários da prefeitura que se tornaram artesãos do gesso e da recuperação histórica, está lá até hoje. Pinacoteca Benedito Calixto, que é um pintor da cidade. mas ainda, que nós fizemos na, na cultura toda a ação de pertencimento e de respeito que nós tínhamos que ter com a cidade, tanto em questões mais populares como questões também mais tradicionais. A Pinacoteca até hoje é um ponto de ação diferenciado e no teatro, nós fizemos o Teatro de Arena, Rosinha Mastranjo, que foi uma radialista da cidade, e nós fizemos essa, lamentavelmente hoje ele está fechado para recuperação e ainda não foi recuperado. Mas essa foi uma ação formidável e a gente, para mim, teve esse coroamento com um cinema público em um dos canais da cidade, que se chamou, ele tem uma contradição, ele chama-se Cine, posto 4, mas ele fica no canal 3 de Santos. E ele é um lugar de 20, 25 lugares, não mais que isso, mas que ele é exclusivo para filmes mais intelectualizados, mais, com um preço simbólico de R$ 2,00 a, a, a entrada, para não ser uh, totalmente grátis. Estão lá, eu acho que outras questões também, mas o respeito à questão da cultura mostrarmos a Bienal nós em dois anos tínhamos uma exposição de quadros e, e também ah nós estamos, temos a honra de sermos a cidade de um compositor chamado Gilberto Mendes e nós tínhamos a semana Gilberto Mendes que era havia música absolutamente de vanguarda, é, com música dodecafônica, coisas formidavelmente avançadas e que hoje a cidade não tem mais. Então, nas artes nós somos do gibi ao balé, à dança de rua, ao cinema, ao teatro, mas eu acho que o que foi mais forte foi que com essas ações nós mostramos o respeito à cultura. Porque eu tenho para mim, que sou professora, que a educação é absolutamente importante imprescindível, mas revolucionária na essência da palavra, só a cultura é. Bom, na educação tinha que ter uma marca particular, afinal a minha profissão, mas eu tive a honra, o prazer, a possibilidade histórica de ter como secretária de educação a ex-deputada estadual, a deputada federal, Maria Lúcia Prandi, que já nos deixou e nós tínhamos a meta de toda criança na escola e também a formatação dos conselhos lembre que nós estamos chegando na prefeitura a leva de prefeito de 88 logo após a nova constituição e ela já preconizava a mudança na saúde do SUS que era o sistema único descentralizado de saúde para o SUS que é o sistema atual e que é unificado e que tem os valores universais para ele continuar existindo, um projeto que nenhum outro país do mundo tem. Porém, a Constituição também preconizou a construção dos diversos conselhos, conselho, e nós fizemos o primeiro conselho de criança e adolescente do país, Eu não falo do país para ser é simbolicamente uh, uma, fogos de artifício. Mas por causa da época que isso aconteceu. Então nós temos conselho do idoso, da criança adolescente, do patrimônio histórico, uh, da, da... Enfim, da saúde, enfim. O da saúde evoluiu tanto que chegou por vezes a não ser só participativo. Ele era opinativo e tinha vez de voto para opinar sobre as questões de saúde. Na educação, fora a parte pedagógica em si, e ter toda a criança na escola, sempre próxima da sua unidade escolar, e eu acabo fazendo uma uma escola chamada 28 de Fevereiro, dentro do, de um conjunto na entrada de Santos, é, que é chama-se Conjunto Atir Jorge Cury, um ex-deputado federal da cidade, foi presidente do Santos Futebol Clube, mas esse conjunto, ele fica do lado do cemitério da cidade, que fica da Boazinda, o cemitério do Sabuó, e claro que o povo, sempre jocoso, chama esse conjunto de pé na cova. Lógico que o pé na cova, eu falei, não, não, vamos fazer uma outra situação. E fizemos a unidade municipal, 28 de fevereiro, dentro do de Jorge Curi, na entrada da cidade, onde as crianças estão até hoje. É uma alegria, porque nós reverenciamos com uma data a história dos portuários, a história do porto e a história das pessoas que prioritariamente habitaram, muitos ainda habitam, esse conjunto habitacional. Na educação, a gente se debruçou sobre as creches, não tinha jeito. Ainda não havia todo o repasse de dinheiro, mas a gente tinha como princípio, toda criança na escola, questão que o Davi Capistrano seguiu com maestria, e ao mesmo tempo a gente fez a formatação pedagógica do, dos professores, evidentemente que usamos todas a, os aprendizados da sabedoria de Paulo Freire, certo fizemos alfabetização de adultos, especialmente com os funcionários que não tinham essa possibilidade, e fizemos a formatação do conselho Conselho dos pais, conselho dos professores, conselho docente e o conselho da escola. A gente foi indo indo indo, a gente quase chegou à escolha de diretores por aclamação. Não, não chegamos, foram apenas quatro anos, a gente não conseguiu fazer tudo. E na pedagogia, nós é, desde então, a gente já usava o construtivismo, mesmo não dando palavras forma, formais para essa situação. Não esquecer que as escolas, elas sempre são um reduto progressista ou não, porque elas passam de prefeito para prefeito com a visão política e educacional que eles têm. Então, o que nós fizemos na escola foi uma revolução, porque ao lado de toda essa situação, a gestão tinha uma preocupação. Como fazer um plano de, cargos e carre... de salários e carreira, como recuperar os ganhos, Uh, da, dos professores, do doutor Funcionalismo, para o professor também, e como fazer ele se capacitar cada vez mais para essa questão. Nós fizemos, abrimos cursos de, de magistério, né, que já não, não, não estava, já, já estava começando a ficar fora aspas de moda, mas nós queríamos apostar na formatação, e eu penso que a Maria Lúcia Prande, com a sua eficiência, o seu saber, de professora, ela era professora de história, tinha sido diretora de uma escola em Praia Grande. Nós acabamos dando um outro curso para a visão educacional da cidade. E claro, caprichamos para valer na merenda, fazendo o peixe através de patê chegar, a banana comprada do, do Vale do Ribeira com os produtores uh, mais simples e mais vulneráveis daquela região e fazendo uma associação com toda uma situação que hoje é traduzida na gastronomia como uma área de compra do produtor mais perto. A gente fez isso há 30 anos atrás por, por intuição, porque era o correto, era o racional fazer. Então, a merenda, a pedagogia, a democracia nas escolas, a formatação dos conselhos e, principalmente, a alegria do funcionário público chamado professor, chamado professora, de chegar na sala de aula para cuidar com carinho daquele, daquele adolescente, daquela criança, ele era respaldado pela maneira com que a prefeitura e o conjunto de secretários cuidavam do professor. Então, era uma corrida de bastão. O executivo passava para o secretário, que passava para os diretores, que passavam, para os professores, que passavam, para os alunos, que traziam os pais. E essa maravilhosa ação mudou, com certeza, o perfil da cidade. Eu, eu, o problema meu com a Luísa Lundina agora é sério, É porque Santos foi muito mais avançado que São Paulo. Eu, eu tive a sorte de pegar um comunista na saúde. Era um porra de um homem horroroso, Você não sabe o que era conviver com ele. Mas que capacidade, cara. É. E aqui, mas São Paulo era mais tímido que nós. Nós fizemos imposto progressivo. Progressivo. O rico pagava mais lá. A Luísa não conseguiu fazer aqui. É. É. Mas é que também a Luísa tinha um grupo chamado Peixe Vivo. Era Peixe Vivo? Você lembra disso? Sim, sim. sim pra... Mais ou menos. Tinha pra... um pessoal, o, o Luiz Eduardo, Car... o Luiz... José Eduardo Cardoso era uma dessas pessoas. E eles eram de esquerda. Tinha Valesca, mas eles eram tão exibidos, intelectualmente falando. Nós é... Sabe a relação Olívio? Charso. Charso. É, não é um desrespeito, não. São maneiras de ver a vida. Cada um fica onde acha que está melhor. Isso acontecia. E a Luísa ficou com o pessoal do José Eduardo. Eu fiquei com o pessoal de São Bernardo. Você entendeu a diferença? Sim. Então, eu não sei quem era mais PT ou menos, mas isso dava uma, uma diferença na ação final. Né? Na saúde, nós arrasamos. E o Davi... E o Davi tinha um prazer de querer se meter. Ele queria me meter na, nessas coisas, entendeu? E aí, quando... Bom, ele era terrível. Você nem sabe. Terrível, não se pode falar de Santos sem se falar da Praia de Santos. E houve uma época em que não se podia ir a nenhuma das Praias de Santos. E nós tivemos a ideia de fazer, nos aproveitamos de uma briga interna na Sabesp, do governador que estava chegando e o que estava saindo, que estava saindo era o Maluf, quem estava chegando era o Quércia, havia, claro, briga de poder por dentro da... Da, da, da entidade e nós nos aproveitamos de uma briga e acabamos tendo acesso a um projeto que remetia para o emissário submarino o esgoto uh, dos canais, dos sete canais de Santos e passando por uma purificação que acabou em três meses trazendo a baunilidade de volta para Santos. Isso foi comemorado por revistas uh, tipo a Virgínia que não tem uma simpatia com a nossa visão política, mas que teve que se debruçar sobre essa situação. Nós somos objeto de uma de novela, a recuperação da vulnerabilidade de Santos. E claro que ao recuperar a possibilidade de você entrar na água, eu tinha um amigo publicitário que me mandou um telegrama assim, senhora prefeita, um siripe com meu pé, vou acioná-la para dizer que a vida tinha voltado a Santos. Claro que, a partir dessa condição, o turismo aumentou, as pessoas procuraram mais santos e é claro também que houve uma explosão na construção civil. Não necessariamente como é hoje com prédios de, de muito caros, de três, quatro suítes, mas prédios de uh, estadia, com um, um cômodo, uma sala e quarto, mas houve um boom. Então, de alguma maneira, a vulnerabilidade das praias acabou tra a, a, a, trazendo subsídios e retorno para o turismo, que, sua vez, gerou empregos através da construção civil. Isso foi algo importantíssimo para a cidade e precisa estar registrado. Outra situação foi que nós, ao chegarmos nesta leva de PT, depois de 1980, 1988, nós pudemos fazer o orçamento participativo. E o orçamento participativo a gente fez em duas etapas. Da primeira, no primeiro ano a gente fez por bairros e foi exaustivo e não deu certo. Do segundo ano em diante nós ah, fomos por região. E há uma história particular que eu tenho que deixar registrado, não sei se vai ser aproveitado ou não, é o seguinte, na região do mercado, que é a região mais deteriorada de Santos, não conseguimos recuperar na época como deveria e hoje a um, um abandono atroz, eu fui fazer o debate. Uma senhora, senhora negra, bem bem volumosa, ela veio lá do fundo porque eu cheguei com uma proposta, que era uma proposta do Paul Singer, da lavanderia comunitária, que aliás existe hoje, lavanderia 8 de, lavanderia 8 de março. E essa senhora... E eu falei, olha, gente, os cortiços, Santos tem uma área muito cortiço, que é mais penosa ainda do que a área das palafitas, nós somos, estamos quase em empates com as palafitas do Nordeste da Bahia, é trágico, talvez em situação pior. É, essa senhora falou, Thelma, Thelminha, me chamo de Thelminha. nós não queremos lavanderia nenhuma, não. Não, não, não, não, a gente dá um jeito de lavar no tanque. E ela veio vindo, e como ela era uma pessoa ampla, ela foi tirando o meu campo de visão. E eu me lembro, na minha memória, lá se vão 30 anos, ela vindo, vindo, vindo, ela chegou para mim e me deu ordem. Ela falou nós não quer lavanderia. Sabe o que nós quer? Eu falei, é, eu quero saber. Nós quer um parquinho para nossos filhos. Igual os parquinho dos, dos bacana da praia. E eu devia estar com uma cara imbecilizada. E ela me explicou. Tem que ter gangorra, tem que ter escorregador, tem que ter balancê. E eu me lembro como hoje. Ela me explicou. O balancê pode ter pneu de caminhão, sim, é bom. Ela me explicou. Aí, ela andou mais e falou, Thelma, sabe o que nós queremos? Nós queremos o sol para os nossos filhos. Tu pode dar o sol para os nossos filhos? Eu até hoje me emociono falar essa história. Imagina, eu fui de lavanderia e a mulher me pediu sol. Não sei se a gente deu sol, mas que a gente deu esperança, a gente deu. Porque essa história eu estou contando hoje, aqui 30 anos depois, isso não é, não é pouca coisa, né? Então, acho que essa importância que nós tivemos do orçamento participativo, das pessoas estarem pertencendo verdadeiramente e protagonistas do seu destino, isso não tem preço, isso poucos governos têm. Os nossos, na sua grande maioria, eles tiveram agora. Uma outra situação que eu entendo que foi revolucionária em Santos foi a criação do Diário Oficial, que nós chamamos de D.O. Urgente. Sempre isso, claro, proporcionou uma briga com a mídia local, né, que, tinha, que acabava uh, imprimindo os, os atos. Mas o que nós fizemos? Nós fizemos um jornal de serviços, onde a figura da prefeita não aparecia, nem dos secretários, mas dos serviços. O que a Secretaria de Saúde estava oferecendo, o que a Secretaria de Turismo estava oferecendo, o que a Educação estava oferecendo, prazos, situações, necessidades. Tínhamos um pequeno jornal, apenas com os preços de feira. Santos tem muitas feiras, e para as pessoas saberem. E a modificação do conceito de diário oficial, inclusive com uma briga local, né? era inevitável. Veja, eu briguei com a saúde mental, eu briguei por causa da AIDS, eu briguei com o transporte e eu briguei com a mídia local. E claro, por tabela, com o setor do judiciário que era, era, era, era parceiro dessas dessa situações. Então, foram grandes brigas, mas... A questão do Deor urgente, até hoje, todos os Deor urgentes estão na nossa, no nosso Museu de Imagem e Som, que foi feito pelo Davi Capistrano. Eu não, não cheguei a, a evoluir até aí. O Deor Urgente mudou a concepção de informação para o público. Isso precisa estar registrado porque é imprescindível. Porém, eu não posso esquecer de algumas situações na educação e também no, no esporte. Na educação, eu me lembro, nós colocamos é, como duas situações diferenciadas dentro das escolas. Nós colocamos capoeira para todas as crianças e colocamos também Tai Chi Chuan. Fomos de A a Z, mas a capoeira, com o fortalecimento da história dos negros da escravidão tão repulsiva, isso foi importantíssimo. E a gente precisa contar para que a gente acabe não esquecendo. O mestre sombra, que existe até hoje, ele foi o grande é, incentivador dessa situação nas escolas. E também um projeto chamado Projeto Carlitos nas escolas. A gente ensinava teatro para as crianças. Então isso foi importantíssimo porque muitos saíram dali. Muitos tiveram o aprendizado das artes cênicas, que hoje nós temos uma escola de arte cênica em Santos, funda, uh, funcionando num teatro chamado Teatro Guarani, que foi recuperado pela iniciativa privada, mas também com o impulsionamento da prefeitura, particularmente na época do Davi. A gente deixou este legado através do Carlitos, da Capoeira e do Tai Chuan. Porém no esporte, a gente não pode esquecer que a gente fez a primeira escola pública de surf do país. Com algumas das pessoas que são renomes internacionais. Está lá a escolinha, com surfista, numa estátua. E ao lado disso, nós tivemos, fizemos várias praças com skate. A primeira delas fica numa praça chamada Praça Palmares, onde a gente colocou um busto do zumbi. Nós tivemos um prefeito que foi caçado porque ele era socialista, era negro, chamado Esmeraldo Tarquínio. O lado da praça do skate se chama Esmeraldo Tarquínio. E nós fizemos essa praça de skate. Como foi? Eu fui comprar feijoada num domingo junto uh, numa padaria que havia ali perto. Eu vi umas crianças brincando. A padaria era perto dessa dessa praça Palmares. E eu vi os meninos conversando, brincando, eu fui lá falar com eles. Eles estavam do lado de um saco de cimento e de tijolos. Eu perguntei para eles o que era aquilo. Que eles iam asfaltar e pôr tijolo num pequeno laguinho que estava. disse, mas isso é da prefeitura, vocês não podem fazer isso. Não, não, mas nós queremos skate. Aí eu falava, ah, vocês me conhecem? Não, mas sou prefeito Meninos de 12, 13 anos. Combinei com eles, eles foram à prefeitura, a molecadinha, quatro ou cinco. Chamei o secretário de obras. As crianças desenharam, que era um half pipe. Eu que não sabia, tive que aprender. Fiz um supletivo ali rapidão para saber. Os meninos desenharam e a gente fez. A gente fez. O chorão frequentou, que todo mundo conhece. Frequentou. Este skate, ela hoje está ampliada, mas a origem dela foi fantástica, porque a gente não teve a mesmo jeito se não respeitar a vontade das pessoas. Algumas outras situações que eu preciso lembrar. Primeiro, Bertioga. Bertioga Santos fica numa ilha, tem Santos e São Vicente. Só que Santos, São Vicente também tem uma parte continental eles chamam de área continental, e Santos também tem uma área continental, onde fica Monte Cabrão, onde fica Monte Cabrão, onde fica Caruara, onde fica Caibura e Bertioga. Bertioga nessa época, fez um movimento para ser independente. A princípio eu fiquei, opa, vamos perder terra? Mas não tinha jeito. A distância geográfica fazia, né? A gente, eu podia, como prefeita, nomear um subprefeito lá, mas a gente acabou ajudando Bertioga a fazer a sua independência, a sua autonomia. É interessante que isso seja colocado, porque Bertioga ainda tem dificuldade de, de, de sobreviver, sobrevivência, mas a parte da visão política e da autonomia política a gente garantiu. Eu acho que, para terminar, eu tenho que falar dos morros, das moradias e do dique. O que são? Os Santos fica no maciço, depois que a gente atravessa o Atlântico, vai para a ilha de Santa Amaro, que é Guarujá, e depois atravessa novamente o Atlântico a gente chega à parte continental. A gente sabia que para fazer esta ação, a gente não podia prescindir de Bertioga, mas a gente não podia deixar Bertioga acoplada. Quando a gente fez essa libertação, a gente viu que a gente tinha cada vez mais que prestar atenção nesse maciço, que é um, pouco, é um pouco oval e no meio, bem no meio, onde fica o Montserrat, que é a padroeira da cidade, Nossa Senhora Monte Montserrat, nós tínhamos os grandes deslizamentos e nós nos morros, Além de escadarias, de parapeitos, de muros, de arrimo, nós fizemos os nudex, que eram os núcleos de defesa civil aprontamos os moradores e, em caso de deslizamento, tem precipitação de chuva muito grande na época de verão, para ir para a escola mais próxima, como fazer o arsenal de comida, como tratar as crianças, o que os pais teriam que fazer. Então os NUDECs, esses núcleos de defesa, eles até hoje, depois da nossa época, eles impediram que houvesse deslizamentos. Isso que eu acho uma marca extremamente diferenciada. De todos nós. E a moradia tem a ver com o DIC. O que é o DIC? O DIC é a divisa de Santos com São Vicente. São dois lugares de extrema vulnerabilidade, muita pobreza. Ação do crime organizado, inclusive. Lixões existiam aí e a gente conseguiu acabar com um que ficava num bairro chamado Alemoa. E o que nós fizemos? Começou na minha época, mas Davi encaminhou. Nós asfaltamos, asfaltamos não, aterramos esse setor e começamos a construir casas para as pessoas. Quando eu me tornei deputada federal, todo o tempo eu mandava um tanto de dinheiro, mesmo que o prefeito não fosse ligado a nós, para construir esse projeto. E as casas do DIC, chama-se DIC de Vila Gilda, são caminhos... Caminho São Sebastião, Caminho, Caminho São José, Caminho São Sebastião, Caminho da Divisa, e termina num bairro chamado Vila Telma, porque quando eu era deputada eu ajudei a fazer uma invasão, quando eu fui prefeita, eu fiz urbanização, fizemos um, um combo, um bem bolado ali. Esse dique que tem esses caminhos todos, a gente arregimentou os moradores para aprenderem a fazer o aterramento, a trabalharem conosco, a ir para a Coab, Coab é a companhia de habitação da Baixada Santista, e eles eram os prioritários para terem a casa que estava sendo construída. Então eles foram regimentados, capacitados e os primeiros habilitados a ter as casas. Esse, esse projeto, ele teve muito mais força com o Davi Capistrano e eu acho que foi uma belíssima herança que ele deixou e ele precisa ser dito de qualquer maneira não tem jeito de não falar hoje, a gente ainda luta com déficit de moradia extremamente alto na cidade foram poucos Minha Casa Minha Vida que foram para lá mas a gente luta para que isso seja melhorado e eu acho que a gente acabou dando um pano de fundo para todas as situações. Mas eu penso, se eu não estou me esquecendo de nada, que o maior aprendizado que eu tive foi eu mesma. Ao saber o que meu povo queria e os secretários, porque não foi o governo de uma pessoa, foi um conjunto, foi um coletivo. certo? Não esquecer que a gente estava na época do Collor, na época de grandes problemas financeiros. E a gente teve a audácia de fazer inclusão com criatividade, mas principalmente com muita, muita solidariedade dos nossos corações, que eu acho que isso é a verdadeira política de pessoas como nós. E eu quero sempre agradecer essa possibilidade de ter sido prefeita, seria outras vezes, mas a vida quis de outro jeito e estamos aí porque deve. É a gente todo mundo tem falado um pouco feito um balanço um pouco já já que é um projeto de 40 anos no PT né, é, sobre os desafios desse momento político a gente está vivendo agora hum. este ano né com os governos do Lula, Dilma, etc levando inclusive alguma coisa dessas experiências municipais é claro que no âmbito nacional as coisas são diferentes algumas pessoas mais distantes do governo Lula né e, mas agora estamos vivendo esse processo no país desde 2016, né? e, e como um projeto também de, de, de balanço, de diálogo, até com as futuras gerações de militantes que vão poder estar né? assistindo a esses, a esses vídeos, né? Quer dizer, o que você acha, o que você gostaria de falar um pouco né, sobre os desafios para o PT hoje, né? para a gente seguir adiante nessa luta, apesar dessas dificuldades dessa eu acho que como todo coletivo que tem uma história, a gente tem um processo, também, de exaustão. E eu acho que a gente tem que revisitar, a partir das nossas posições políticas, a nossa maneira de agir. Como nós fazemos a comunicação, como nós fazemos a abordagem às pessoas, o jovem de 15 anos de hoje não é o jovem de 15 anos da época que eu fui prefeita. Mas as necessidades essenciais dele continuam sendo as mesmas. Na saúde, na educação, na cultura, no emprego, por favor. Então, o que eu penso que nós temos que fazer no PT é, a partir dos nossos acertos e dos nossos erros, tivemos ambos com certeza, nós temos que ver como é que nós vamos progredir num discurso que não pode ter chavões ah, da literatura de esquerda, embora ela esteja presente todo o tempo nas nossas cabeças e nos nossos corações. Como é que a gente traduz essa situação? É uma reinvenção, possivelmente da forma, não do conteúdo. Porque nós, ao pregarmos a solidariedade e esta parceria com a cidadania, e o bem-estar das pessoas, o respeito pelas pessoas, se nós tivermos isto, mais da metade do nosso caminho está feito. É complexo quando nós somos mais do mesmo. Nós temos que ser diferenciados. E essa diferença, ela tem que ser ver, escutar, tocar, enfim. É básico. São os sentidos que nós temos para que as pessoas. Tenham definitivamente parte na política, sejam ouvidas, respeitadas e suas vidas sejam, com certeza, mais fáceis com a nossa solidariedade. Os jovens precisam disso. Nós precisamos disso. E à medida que a gente avalia e ver essa situação mudar, não é fácil. E mudar sem mudar os pressupostos, mais difícil ainda. Mas eu acho que, com. 40 anos de estrada, com lideranças como as que nós temos. E falar de Lula é, é mais do que óbvio. A gente tem muitos exemplos concretos. Com a literatura de esquerda mundial, mas a partir do caráter das pessoas. Porque no governo não é só o que a gente pensa, é aquilo que a gente há aquilo. na política. Não é aquilo que a gente pensa, mas aquilo que a gente é e como a gente traduz esta forma de ser envolve as pessoas participando, sendo companheiros de vida.